Você está ouvindo o audiolivro Tráfico: Doloroso Rescate Uma obra de Eurípedes Kill pelo Espírito Dulce. Capítulo 17 Lavuras próximas, colheitas diferentes. Dirigindo-se Letícia ao endereço constante do processo relativo ao seu próprio sequestro, foi ali recebida pela mãe de Geraldo, Carmen. Identificando-se como advogada, perguntou-lhe se tinha um neto. — Bem que gostaria, bem que gostaria. — Senhora Carmen, desculpe perturbá-la, mas penso que tenho boas notícias para a senhora. Boas notícias, o que poderia alegrar esse velho coração que teimosamente ainda está batendo? Com cautela e bondade, Letícia falou-lhe. Sei sobre seus filhos. A senhora arrepiou-se. Fez menção de terminar ali a entrevista. Desculpe-me, doutora. Não tenho mais tempo para a senhora. Não, Dona Carmen, eu não venho remexer veras feridas. Venho em nome de Jesus, com o coração aberto, dedicar-lhe minha amizade. O que você pode fazer para que eu volte a achar o sol bonito, olhar com alegria para as estrelas, sentir o gosto dos alimentos, dormir sem pesadelos e acordar sem tristeza ante mais um dia pela frente? Aquele o retrato da angústia humana. Caridosa e psicologicamente treinada a lidar com problemas de ordem material e espiritual, Letícia percebeu que estava diante de alguém que tinha perdido a principal motivação humana. Viver. Sem ebuço, sem maldade, com absoluto domínio no timbre da voz, disse... Sou a menina que seus filhos sequestraram. Dona Carmen cambaleou. Amparada, apoiou sua cabeça no peito de Letícia. Lágrimas de dor afloraram aos olhos da senhora. Letícia alisou os cabelos da mulher várias vezes. Entraram. Não tenho o menor rancor por eles. Compreendo que provavelmente agiram por necessidade. — Sim, sim, minha filha. Meus filhos eram bons rapazes, e foi por desespero que cometeram aquele crime. Que raptaram você. Ainda chorando, completou. O pai deles tinha sofrido um acidente, e nós não tínhamos dinheiro nem para comida, quanto mais para remédio e médicos. Os dois meninos estavam desempregados. O pai trabalhava por conta, um dia aqui, outro ali, não tendo qualquer registro na carteira de trabalho e, quando precisou, nem o governo ajudou. No mesmo dia do resgate, a polícia pegou o resto do dinheiro em poder dos meninos, pois tinham gasto um pouco no bar. Tudo que eles gastaram com remédios para o pai, nós demos um jeito de arranjar e devolver também. Coitado, com mais esse terrível desgosto... Durou poucos meses. Carmen com mágoa, Letícia com paixão. Havia algo no ar que ambas sabiam, mas não tinham como expor. Quebrando o pesado silêncio que as envolveu, Letícia armou-se de coragem e desabafou. Eles não agiram sozinhos. Havia mais um. Sim, sim, sempre soube. Eles me contaram quando entregaram os remédios logo após receberem o resgate. Quando foram mortos, achei que não devia denunciar o companheiro, pois sabia que era ainda muito jovem. Meus filhos, inicialmente, pretendiam apenas roubar um carro e vendê-lo. Quando foram roubar o carro, encontraram esse menino, que também queria o mesmo, mas não deu certo. Então convenceu meus filhos a realizar um sequestro e pedir resgate, pois daria todas as informações. Pondo as mãos na cabeça, exclamou, — Meu Deus! Meu Deus! Foi você! — Não se preocupe, dona Carmen. Eles nada me fizeram de mal. — Não é sobre isso que vim falar. Como disse, acho que tenho boas notícias. — Boas notícias? — Sim. Deus, por seus insondáveis caminhos, trouxe até minha vida, quando cresci, o rapaz que teria induzido seus filhos ao sequestro. Esse rapaz foi preso como traficante anos após. Posto em liberdade, mais tarde retornou à cadeia ao ser reaberto o processo do sequestro. Quando saiu, foi morto na porta da minha casa, justamente numa briga com meu pai, que morreu acidentado minutos após. Suspirando, prosseguiu. Chamava-se Cladenor e tinha uma namorada, uma criatura muito boa, que também, por graça de Deus, vinha conhecer e que passou a morar comigo muitos anos. Até hoje trabalho em casa, mas agora é minha vizinha. Minha filha, Deus abençoe seu coração generoso, mas o máximo que posso fazer pelos mortos é orar por eles. Isso já é muito, dona Carmen. Porém, há uma coisa muito importante que quero lhe dizer. A moça que namorava Credenor tinha um filho de um antigo namorado que não a desposou. Esse filho, hoje com quase trinta anos, é meu auxiliar no escritório. Mostrou uma foto de Moisés. Pegando a foto, Dona Carmen empalideceu. Estava vendo a foto de seu filho Geraldo. Trêmula sem dizer palavra, levantou-se, foi até o quarto, abriu velha caixa de sapato cheia de papéis e de fotografias antigas. Separou uma e entregou a Letícia. Agora, quem empalideceu foi Letícia. Era uma foto de Geraldo, ou, quem não soubesse, diria que de Moisés. Mostrou outra foto. Letícia pegou-a. Estava em mãos com a foto de Julieta, vinte e tantos anos mais moça. No verso, a dedicatória que, veladamente, falava de Moisés. Ao amor da minha vida, meu Geraldo, que deixou dentro de mim a continuidade desse grande amor... Tua para sempre, Julieta. Ao deixar a casa de Dona Carmen, Letícia levava uma certeza e uma dúvida. A certeza era a de que a reencarnação entrelaçava ela, Julieta, Clodenor e Geraldo. Os espíritos, para progredir, reencarnam em agrupamentos onde encontrarão conhecidos do passado, família e profissão. — Dois dos mais fortes agrupamentos. A dúvida, será que Julieta sabia o tempo todo que Geraldo tinha sido um dos sequestradores? Chegando em casa, chamou Julieta no seu escritório e, usando da maior sinceridade, como era de hábito entre ambas, perguntou a queima-roupa. — Julieta, você sabe quem era o pai de Moisés? — Sim, seu nome era Geraldo. Já morreu. Você sabe exatamente por que ele morreu? Sim, em tiroteio com a polícia, logo depois de um sequestro. De quem? De quem? Sim, Julieta. Você sabe quem Geraldo sequestrou? Não, não sei. Eu? Você? Você? Sim, fui eu a menina que Geraldo, seu irmão Júlio e Clidenor sequestraram. Clidenor? Clidenor e os dois irmãos. Meu pai pagou o resgate e eles dividiram o dinheiro. Fazendo tremendo esforço para não elevar a voz ou não se descontrolar, complementou -o em tom enérgico. Quando eu era menina, fui sequestrada por três rapazes que exigiram e receberam resgate. Um deles era Clidenor. Só muito depois, de forma acidental, ficamos sabendo disso, pois uma série de fatos impediu que, à época, a polícia soubesse serem três os sequestradores. A eliminação dos dois irmãos que participaram do sequestro encerrou o caso como totalmente esclarecido. Papai impediu que a polícia me interrogasse, pois declarei que eram dois os sequestradores. Também não permitiu que eu identificasse os corpos dos que foram mortos pelos policiais. Na época, papai tinha muitos conhecidos importantes e conseguiu que a imprensa divulgasse poucas notas sobre todo o processo, e mesmo assim omitindo meu nome. Por pura coincidência, anos após, o caso foi reaberto quando identifiquei, sem sombra de dúvidas, que Clidenor era um dos sequestradores. Houve novo julgamento e ele foi condenado e recolhido à prisão. Julieta desmaiou. Chamado um médico para atendê-la, recobrou os sentidos mais tarde. Seu olhar vagava distante, como se o espírito não estivesse ali. Foi receitado apenas repouso, para o que um sonífero leve muito ajudou. Moisés e Ivana estavam a seu lado. Amavam ternamente sua mãe, criatura que sabiam sofrida e que só a bondade de Deus poderia designar-lhe como protetora. Traziam o coração sempre dolorido pelos dramas do passado que o presente não conseguia esconder totalmente. Letícia julgou que era oportuno o momento para informar aos dois irmãos o que levara Julieta ao desmaio. Com bondade e tato, ambos foram informados sobre seus pais. Conhecendo a verdade, choravam baixinho. Disse Moisés, — Quero ver minha avó — Ivana seguiu. — Também quero ver meus avós se estiverem vivos, meus tios e todo mundo que for parente. Tão veemente quanto justo era o apelo dos irmãos, que Letícia prometeu não só conduzi-los para conhecer os familiares, como também iria com Dion. Assim, em poucos dias, Dona Carmen conheceu a Nora e o neto, ficando com o coração pleno de felicidade. Os pais de Clarenor e os quatro irmãos dele, casados e com filhos, ainda moravam na mesma cidade. Com exceção dos pais de Clarenor, os demais trabalhavam no grande depósito de material de construção que possuíam em sociedade. Reunidos naquela cidade a pedido de Letícia, os visitantes foram recebidos, a princípio, com respeito e curiosidade. A natural preocupação que cercava o encontro de todos face às lembranças do passado desfez-se ante a simplicidade de Julieta e seus filhos e a simpatia de Letícia e seu marido. Dora Carmen também compareceu à reunião, sob convite e aprovação unânime de quantos dela participaram. Julieta foi tratada como filha pelos pais de Clenor, que desconheciam completamente o fato de terem uma nora e uma neta o ambiente era de felicidade geral não havia entre os presentes nenhum médium vidente mas a paz que reinava fruto da compreensão e do perdão mostrava às almas deles que aquela reunião era abençoada pelo plano espiritual o efeito, espíritos iluminados, a convite do bondoso Augusto, que foram o mentor intelectual daquele encontro, dispensavam redobradas bênçãos aos dois grupos. Um pouco antes de retornar à sua cidade, Letícia, sob forte intuição de Augusto, comoveu a todos pelo tom brando e sincero com que falou. Pedimos licença a todos vocês para contar-lhes que eu, meu marido, Julieta, Moisés, Ivana e também Dona Carmen, somos espíritas. Não sabemos a crença religiosa de vocês, mas consideramos indispensável neste momento feliz que façamos uma prece a Jesus em reconhecimento ao seu amor que nos reuniu. Sentindo ampla receptividade, prosseguiu. Vamos unir nossos pensamentos e preces para que os espíritos de Clirienor, Geraldo, Júlio e meu pai, onde quer que estejam neste momento, recebam nossa mensagem de saudade e de carinho. Estava em lágrimas, quase sem poder continuar. O pai de Clenor abraçou-a paternalmente, também lacrimejando, e dizendo-lhe, Filha do Coração, Todos nós também somos espíritas, graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Soluçando e vendo que praticamente todos também traziam os olhos banhados de lágrimas, Letícia orou. Mestre Jesus, agradecemos esta oportunidade em que tantos corações bendizem o amor e principalmente o perdão. Tantos são os nossos limites que rogamos ao Senhor que deixe um anjo levar um abraço carinhoso para os espíritos que amamos com todo fervor e por cuja lembrança nos reunimos. Mesmo que estejam distantes ou palmilhando caminhos difíceis, pedimos que recebam neste momento um pouco da mesma paz que aqui o Senhor nos concede. Sobretudo, irmão querido, que se faça a vontade do pai. Assim seja. Os adultos, principalmente as mulheres, não conseguiam embargar o pranto, e as crianças, compreendendo em parte tudo o que aquela reunião significava, sensibilizadas em ver os pais chorarem, choravam também. Nas semanas seguintes, os nomes de Geraldo, Júlio, Clidenor e Salésio foram novamente incluídos nas reuniões mediúnicas do centro espírita que Letícia, Tião, Julieta e filhos frequentavam. Dona Carmen, a convite de Julieta, de quem se tornara grande amiga, passou a frequentar também o mesmo centro, pois de muito era espírita, convivência na prática mediúnica, colaborando na sustentação vibratória das reuniões. O fato dos sonhos constantes foi interpretado por Tião como um indicativo claro de que os três estavam em estado de grande necessidade espiritual e em graves dificuldades. Não se enganava aquele abnegado ceareiro. Decorridos 15 dias, em uma reunião para auxílio a desencarnados, presentes Letícia, Tião, Dona Carmen e Julieta um médium vidente informou que estavam presentes três espíritos ligados a eles. Acrescentou que estavam desacordados, em macas, sustentados por dois enfermeiros, cada um. Não poderiam falar. Grande comoção sentiram as três mulheres. Ali estavam seres que tanto o amaram e ainda amavam. Esta certeza tiveram, Pois sua fé lhe dizia que Jesus atender as suas preces e trouxeram-os ali para que fossem ajudá-los. Sabiam exatamente quem eram os espíritos, pois sentiam fortes os laços que os uniam a eles. Depois daquele dia, os três espíritos, nas mesmas condições, foram trazidos outras vezes ao grupo para receberem ajuda passes magnéticos e espirituais. A alegria era de todos, pela confiança do plano maior, unindo esforços em favor daqueles irmãos infelizes. E assim, dois meses após a pródiga visita que Letícia fizera a dona Carmen, Júlio Espírito, o filho desta, numa reunião mediúnica, trouxe importantíssima informação. Iniciou a mensagem, dirigindo-se à mãe. — Mamãe querida... Peço sua santa bênção. Meus amigos, meus irmãos, sou Júlio. Aqui compareço com permissão dos espíritos protetores desta casa para informar-lhes que o Mano Geraldo, Clenor e o Sr. Salésio estão, há cerca de cinco anos, em estado de profundo sono, como se fosse um demorado coma. A bênção de Deus assim agiu em benefício deles próprios, pois já muito estão insensíveis às preces de tantas pessoas que os amam, algumas das quais agora me ouvem. Seus espíritos estão cristalizados em torpesas e mergulhados em tristes pensamentos de vingança. Embora bloqueados à ajuda espiritual, nem por isso perderam-se as súplicas feitas por eles. Somente não estão num quadro de completa loucura em razão das preces que são dirigidas aos espíritos elevados. Nestes cinco anos, vem recebendo tratamento específico, sendo mínima sua reação. Porém, nestas últimas semanas, tantas foram as rogativas a favor deles, que trincou-se a dura carrapaça de fluidos negativos com que se revestiram. Por favor... Prossigam em preces a favor deles, pois talvez, em breve, reúnam condições para, ao menos, um pequeno diálogo. Minha presença se deve à caridade de Jesus. Estou internado em estágio num estabelecimento educativo, desde que, arrependido do que fazia na companhia de Geraldo, pude melhorar um pouquinho. Quanto mais convidei Geraldo para mudar de vida, parece que mais ele mergulhava na infelicidade. Deus abençoe a todos nós. Naquela noite, antes de adormecer, Dona Carmen orou. Santíssima Maria, Mãe de todos nós, ouve minha a prece em favor do meu filho Geraldo e também do amigo dele, o Clidenor, e do pai da Letícia. Eles estão em situação difícil, e sinto que só seu amor puríssimo como o do seu filho poderá interceder por eles em nome de Deus. O espírito Júlio dissera que talvez não tardasse um pequeno diálogo com os três espíritos necessitados. O grupo mediúnico aguardava com viva esperança que tal acontecesse. Meses se passaram sem que as preces deixassem jamais de serem endereçadas a Jesus em favor deles. Chegando em casa, após um dia de trabalho, Tião e a esposa jantaram e deram uma olhada no jornal do dia que, para variar, só trazia notícias alarmantes ou infelizes. Já chegando às 23 horas, deitaram-se. Letícia, como de costume, leu para ela e Tião ouvirem uma página de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Adormeceram após. Letícia, acompanhada de Tião, cumprimentou Dona Carmen e Julieta. Estavam todos libertos do corpo físico pelo sono. Não se lembravam de quando nem onde haviam combinado se reunirem, mas traziam a certeza de que juntos participariam de um importante encontro. Não identificavam onde estavam, mas isso não era importante. Aproximou-se deles um jovem. Dona Carmen exclamou. — Júlio! — Mamãe! — Mamãe! Mãe e filho se abraçaram longamente. Interessante. Passados tantos anos, Letícia se lembrava perfeitamente de Júlio... Era o mesmo que ajudara no sequestro, só que agora tinha um semblante meigo, fraternal. Sem perda de tempo, após cumprimentar um a um do grupo, declarou. Fui encarregado de conduzi-los até eles. Por favor, acompanhem-me. Outro fato interessante. Todos sabiam, sem que necessário fosse declará-lo, que eles eram Salésio, Geraldo e Geraldo e Dirigiram-se a um grande e bem cuidado prédio, onde foram conduzidos a uma sala, na qual estavam um médico, alguns enfermeiros, e três pessoas acomodadas em macas. Júlio não permaneceu com eles, pois tinha fazeres que reclamavam sua presença. Embora a iluminação fosse reduzida a benefício dos pacientes, eram eles, com efeito... Quem pensavam? Demonstravam os pacientes não estarem bem, com tonturas e náuseas. Olhos arregalados, gemiam. Encontido o impulso, precipitou simultaneamente Dona Carmen para Geraldo, Letícia para Salésio e Julieta para Clidenor. Delicadamente, mas com seriedade, os enfermeiros não autorizaram fossem tocados. O médico, tomando a iniciativa e no intuito de acolher com simpatia os visitantes, informou-lhes. Meus irmãos, Deus seja louvado! Jesus, o pastor incomparável, permitiu essa breve reunião para que seus corações se acalmassem e para que sua fé não esmoreça. E, olhando para os enfermos, disse, Não estão em condições plenas. Graças a Jesus despertaram parcialmente há algumas semanas de um invernoso e infeliz pesadelo, desde que desencarnaram há tantos e tantos anos, sendo que mais ou menos há cinco anos estão totalmente envoltos em perturbações mentais e impedidos de qualquer ação. Respirou fundo e continuou. As constantes preces de vocês muito beneficiaram e lograram ajudar especialistas que conseguiram despertá-los dessa triste condição alienante. Acumularam tantos desajustes nos seus cérebros que a bênção divina freou essa vertiginosa queda com o bloqueio em que estão. Prosseguiu após uma pausa. Mesmo assim, bloqueados, sofreram muito, Vingadores tenazes os têm perseguido durante esses anos. Traficaram quando encarnados e como desencarnados prosseguiram junto aos tóxicos, induzindo e surrupiando. De sua infelização resultaram centenas e centenas de infelizes viciados, a maioria desencarnados também, desejosos de vingança pelas desditas. As três mulheres começaram a chorar. Tião, buscando forças íntimas, amparou-as, exortando a oração. O médico convidou todos a sentarem-se ao redor de sua mesa, após o que aduziu. Meu nome é Daniel, e juntamente com os enfermeiros que vocês veem, estamos atendendo nossos irmãos há muito tempo. A partir da desencarnação, perambularam por sombras e pântanos, Geraldo, que desencarnou primeiro, esteve junto a Salésio e Clidenor enquanto encarnados como verdadeiro vampiro, exaurindo-lhe as energias e insuflando más ideias. Quando chegaram ao plano espiritual numa triste área do umbral, forçosamente tiveram que se adaptar ao ambiente hostil, tornando-se verdadeiras feras. Geraldo e Clenor, sempre juntos com outros companheiros, continuaram na mesma senda criminosa que ali os arremessou. Aprenderam como assaltar os encarnados, frequentadores de ambientes comandados pelo alcoolismo, toxicomania e sexo irresponsável, nisso fartando-se por demorado período. Subjugaram uma mulher desencarnada quando alguém atirou ácido em seus olhos, usurpando-lhe a chefia de um bando. Essa mulher, escravizada por Clarenor, beneficiou-se das preces feitas para ele. Quanto a Salésio, embora distante daqueles ambientes, tinha ideia fixa em dinheiro, tudo fazendo para amealhá-lo, só o conseguindo de forma maldosa. Parou um instante. Olhou para o teto. Continuou. Tornaram-se poderosos e escravizadores de mentes fracas deste plano e do plano material. Foi aí que, agindo em benefício deles, como prova permanente da caridade de Deus, a dor resolveu obstar-lhes tão equivocadas ações. Encontraram-se Salés e Clodenor... Duelaram até a exaustão completa, atraindo-se para um acoplamento terrível com as duas metades magneticamente imantadas. Geraldo, com passe restrito dos mesmos erros, testemunhou o duelo e também ensandeceu, como os duelistas. Espantando as visitas, informou. A atividade fim desta instituição é receber, manter e proteger espíritos em vida vegetativa. Os três estão aqui há mais de cinco anos, nessa letargia. Somente há poucos meses, revigoradas súplicas vindas da terra lhes possibilitaram iniciar recuperação. Olhou as mulheres e dirigiu-se a Carmen. Seu filho Júlio, por muitos anos, também permaneceu envolvido pela atração danosa das aparentes facilidades que o crime oferta. Após desembarcar no plano espiritual, perambulou nos inextricáveis becos sem saída da turbulência que a morte física escancara aqueles que agem com invigilância evangélica. Caindo em si há poucos anos, arrependeu-se dos erros cometidos, passando a orar incessantemente até ser conduzida a uma instituição educandário para aprendizado cristão. Atualmente, vem realizando práticas simples do bem. Quanto a seu filho Geraldo, mesmo sendo reiteradas vezes aconselhado a deixar os desmandos que trilhava, cada vez mais se revoltava e mais erros praticava. Reencontrando Clienor, formou com ele terrível dupla a exemplo do que já haviam feito vidas e vidas atrás. Aliás, quando no passado agiam os três, Júlio, Geraldo e Cridenor, como salteadores do deserto, foram dizimados por Salésio. Esse é o motivo dos seus caminhos terem cruzado, tendo todos perdido incomparável oportunidade de reconciliação. Salésio, voluntariamente, deveria ter reposto junto aos três aquilo que lhes tirou. Tal aconteceu, desmerecidamente, posto que com violência. E, suspirando, cobradores dificilmente desistem. Não poderia ser outro resultado. Dirigindo-se a Julieta, muito lamentou o nosso Geraldo não tê-la desposado. Seu coração diz veladamente que é pai e nada mais o faria feliz que ver Moisés. Prossiga orando por ele. Paternalmente, para Letícia, você tem sido forte, minha filha. Tem sido o maior amparo para seu pai, Clerenor. Posso assegurar que, justamente por suas preces e por seu pensamento amoroso dirigido a ambos, é que eles hoje estão em processo de recuperação, de reconstrução. Seu pai tem entranhado amor por você, pois de longas jornadas existenciais a fraternidade os une. Quanto a Klymenos, esmagado por tantos desenganos terrenos, só tarde despertou para a realidade do coração. Tem na como seu grande amor, espelhando a verdade do passado na vida de ambos. Elucidou o bondoso. Na programação reencarnatória de Klymenos estava previsto o casamento com você e a paternidade de Ivana. Passando a integrar a família, faria as pazes com o sogro, apagando a antiga animosidade que há alguns séculos os une, de forma tão infeliz. Para tanto, cedo os engenheiros siderais conseguiram reuni-los profissionalmente, mas a antiga desavença imperou, fazendo recrudescer o ódio entre ambos. Extraiu-lhe qualquer sentimento de culpa. Quanto ao seu casamento com Tião, além da fraternidade e do respeito que os uniu, abençoou o ideal comum de ajudar o próximo. Espantou Letícia ao informar com naturalidade a avó desencarnada muito contribuiu para a continuidade dessa situação entre ambos pois usando a mediunidade do neto no mesmo dia em que ele foi despedido por salésio denunciou o destilado da vida desconhecia ela que como previsão Deveria justamente vir para o lar de Salésio, ainda para a paz entre ambos, pois também ela se liga a ele desde antigas páginas do livro da vida. Arrependeu-se a tempo, tentando modificar a tela mental do neto relativamente a Salésio. Ivana é a avó de Cletenorff. A seguir, foram os quatro visitantes encarnados, convidados a passar para a outra sala, esta muito bem iluminada, onde foram recebidos por Augusto, que os acomodou. Disse-lhes, Meus filhos, a bondade do Pai não desampara nenhum de nós. O universo todo é uma grande escola, dispondo de classes para todos os graus de progresso moral. Os que querem progredir através do exercício das virtudes esforçam-se em propiciar conforto ao próximo, sempre renunciando ao seu próprio. Os que recalcitam em progredir moralmente, demorando-se nas sendas do mal, tanto quanto outros que, embora sem praticar o mal, permanecem nas da inércia, fugindo como aqueles em agir no bem, têm todos na dor... Um despertador infalível. Bastante acessível, deixou-os à vontade, saindo por alguns instantes, mas prometendo retornar logo quando procuraria responder eventuais perguntas de cada um. Tão logo se viram a sós, decidiram unanimemente que perguntariam ao Augusto o futuro destino dos entes amados. E, assim fizeram, tão logo o mentor voltou. Dona Carmen, respeitosamente, interrogou o Venerável protetor, o que acontecerá com meus filhos? encarnarão em breve, Júlio, em melhores condições, mas trazendo algumas sequelas do acidente provocado por ele mesmo, no entrevero policial que tirou-lhe fisicamente da última jornada terrena. Quanto a Geraldo, terá grandes deficiências orgânicas, fruto da sua reiterada escalada junto aos tóxicos. Encarará numa região de pescadores muito distante, em grandes dificuldades. Terá pouca duração seu estágio físico, ali o suficiente apenas para junto do mar... Recompor seu corpo perispiritual, bastante danificado pelas drogas, além de ter sido avariado na desencarnação que indiretamente provocou, quando do infeliz sequestro que todos sabemos. Carmen e Julieta soluçavam discretamente. Letícia, sentindo a bondade de Augusto, Dirigiu-lhe suas preocupações quanto ao futuro do pai e de Clirenor. Tranquilizando-a, Augusto respondeu: Salésio e Clirenor reencarnarão em situações diferentes da atual. Serão marido e mulher. Todos se espantaram, sem entender. Pausadamente, Augusto esclareceu: Salésio terá um corpo masculino sadio pois terá que trabalhar muito para poder sustentar a numerosa família. Mentalmente terá bloqueios, podendo apenas entender quais suas responsabilidades. Tião, não contendo a curiosidade, perguntou. E Clidenor? Denor vem de incontáveis encarnações e equipamentos masculinos e é chegada a hora de adquirir novas experiências e novos aprendizados. Na última etapa, desconsiderou todas as mulheres que conheceu, a começar pela mãe. Quando despertou para o amor com responsabilidade, já era tarde. Engenheiros celestiais zelosos irão inverter no seu corpo perespiritual a polarização sexual, e ele reencarnará em corpo feminino, sadio também. Terá bloqueio cerebral semelhante ao do marido, com o que, para a sobrevivência, necessitarão um do outro de forma inexorável nas distâncias onde reencarnarão. Fazendo nova pausa para prosseguir na transcendental informação, sugeriu. Meus filhos, vejam como Jesus é verdadeiramente o bom pastor. Para que as ovelhas desgarradas não se precipitem no abismo, recolhe-as a lugar seguro. Assim será feito com Salés e Credenor. São tantos os inimigos que furiosamente os procuram para vingar-se, uns por terem sido lesados materialmente e outros por terem sido induzidos às drogas, que está prevista a reencarnação de ambos nas regiões boreais de gelo eterno. Ali não poderão ser molestados, pois a inclemência do clima é tamanha, que os vingadores, mesmo desencarnados, não a suportariam. Eis que seus perispíritos ainda são bastante grosseiros. Augusto, buscando não sobrecarregar os ouvintes, perguntou-lhe se estavam satisfeitos com as respostas. Tião pediu permissão ao bondoso espírito para saber o que seria da mediunidade de Clenor. Seu espírito, de forma deliberada, abusou da sublime possibilidade de ausentar-se conscientemente do corpo físico. Assim agiu, desprezando todos os conselhos que lhe chegaram, de forma a protegê-lo. Sua irresponsabilidade fará com que seu cordão fluídico, chamado o cordão de prata tem a diminuta elasticidade até que mereça novamente tê-lo normal. Ao adormecer, não poderá ir longe, além do que só haverá gelo e mais gelo. Entendamos que isso não é castigo, mas sim caridade, eis que, não podendo distanciar-se, não poderá comparecer a ambientes espirituais infelizes, bem como não poderá ser alcançado nem por inimigos, nem por entidades que tentassem desencaminhá-lo. Letícia, não resistindo à natural curiosidade feminina, inquiriu. — Como será a vida deles? Terão filhos? — — Dez no mínimo, vinte no máximo. — Hã? Em outra circunstância, ou se outros fossem os ouvintes, a informação talvez tivesse sido levada à conta de humor. Não ali, naquele ambiente celestial. Sabiam os interlocutores de Augusto que o momento, embora não fosse grave, era de grande seriedade. Percebendo o espanto geral... Augusto aduziu com novas informações: —Sim, seus filhos estes também lhes darão noras, genros e netos, todos pinçados do numeroso grupo de criaturas desencaminhadas sob sua responsabilidade. O silêncio se fez naquela sala. Augusto julgou por bem complementar. Junto aos esquimós na região afastada que viverão, a vida só se mantém se houver grande união de forças, a começar da família e depois dos vizinhos, a alguns a distantes quilômetros. É tão grande o frio que não pode haver qualquer perda de calor, o que obriga as pessoas a dormirem bem juntinhas pele a pele. Anos de proximidade compulsória que aquela região impõe, redundam em benefícios incomparáveis a todos os que lá já residiram, residem ou venham a residir. Com olhar sereno e confiante, prosseguiu. Virenor e Salésio deixarão de estar imantados um ao outro por ódio como agora, unindo-se, queira Deus, não apenas pela necessidade. Desenvolvendo solidariedade a princípio, para garantir a sobrevivência, não tardarão a germinar-lhes nos corações as sementes do amor, ora adormecidas. Letícia fez uma última pergunta: Nós os veremos? A todos. Respondeu prontamente Augusto. Tião, prático, perguntou: Como os identificaremos? Pela intuição, um leve torpor assomou naquele cenário e Letícia sentiu-se como que transportada em doce viagem pelos ares, flutuando nos céus. Acordou. Seu espírito, radiante de felicidade. Trazia na memória a lembrança de felizes acontecimentos espiritualmente vividos. Teve um pensamento fervoroso. Amigo Jesus, irmão maior, Deus lhe pague. No dia seguinte, reuniu-se a Tião, Dona Carmen e Julieta, para comentar sobre o sonho. Com alguma surpresa, os quatro confirmaram que tinham tido sonho parecido na noite passada. Cada um, narrando o que se lembrava, foi feito um apontamento por escrito, cuja cópia guardaram carinhosamente.